9 plantas mais curiosas do mundo 1. A planta mais resistente do mundo Não se trata de uma planta muito agradável aos olhos, mas esta planta comum do deserto do Namibe, em Angola, é realmente um dos tipos mais curiosos encontrados na natureza. Não há nenhuma outra semelhante. O polvo do deserto, como é conhecida, tem um caule robusto com raízes e algumas folhas longas. Essas folhas continuam a crescer até se parecerem a juba de uma criatura de ficção científica. E seu caule, em grosso, pode chegar a quase 2 metros de altura e 8 metros de largura. Sua vida útil estimada é de 400 a 1,5 mil anos. Ela pode sobreviver por até 5 anos sem chuva. 2. Vênus carnívora. Essa é a mais famosa de todas as plantas carnívoras, devido às suas armadilhas únicas e eficazes. Infelizmente, além de famosa, ela também é ameaçada de extinção. A planta tem duas folhas articuladas, cobertas de uma penugem ultrassensível que detecta a presença de tudo, desde formigas a aracnídeos. Sua armadilha se fecha em menos de um segundo. 3. A flor mais larga do mundo Ela é uma das plantas mais raras e exóticas do mundo, mas você certamente não vai querer ter uma em seu jardim. Ela possui uma flor belíssima, que é também a maior flor do mundo. Essa flor, quando está florida, desprende um odor fétido, semelhante à carne podre. Por esse motivo, ela é conhecida como planta cadáver. 4. Flor cadáver esta flor é mais alta até que um ser humano, podendo chegar até 3 metros e pesar 75 quilos. Ela possui um forte odor, que lembra carne podre. Ela faz parte de um raro grupo de flores que são polinizados pelos insetos que buscam carniça na selva. Esta planta da Indonésia tem a maior inflorescência do mundo. 5. Planta da vergonha Essa planta tem uma curiosa qualidade. As folhas se dobram para dentro e tombam quando são tocadas e minutos depois se abrem. A espécie é nativa do Brasil e de todos os países da América do Sul e América Central. Ela também tem ação cicatrizante, antimicrobiana, analgésica e muitas outras. 6. A planta da ressurreição Ela também é conhecida como a rosa de Jericó. E se trata de uma espécie de planta do deserto, conhecida por sua capacidade de sobreviver à seca quase completa no seu habitat natural. Ela enrola-se na forma de uma bola e só se desenrola quando é exposta à umidade. Ela é nativa do deserto de Chihuahua. 7. Árvore Sangue de Dragão: Essa é uma árvore nativa do arquipélago de Socotra, próximo ao Nordeste africano. Ela é conhecida como árvore sangue de dragão, por conta de sua seiva avermelhada. No passado, sua seiva já foi muito cobiçada por servir como medicamento e corante. A árvore é uma das plantas mais marcantes de Socotra. Tem uma aparência estranha, parecida com um guarda-chuva virado pelo vento. 8. Planta dançarina Essa planta já sofreu várias mudanças de nomes mas sempre foi muito conhecida pelos seus graciosos movimentos. Essa planta dançarina movimenta suas folhas mesmo sem vento e tem um fácil cultivo. 9. Coração sangrento. Esta linda flor possui formato de coração que floresce na primavera. Até 20 dessas flores se abrem em cada haste. A flor pode ser encontrada nas cores rosa, vermelho, amarelo e branco, mas pétalas externas cor-de-rosa com pequenas pontas brancas parecem mais atraentes. Quando uma pequena gota de água aparece na ponta da flor, essas flores realmente parecem corações sangrentos. Essas são as 9 curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.